Salve, salve, senhores brincantes! Minuto Aula comigo. nem aqui a colar em mais uma brincadeira Super, hiper, mega, master, advancer plus sensacional. Ela é uma variação dos jogos de pega-pega. Se chama pega-pega espelho. Isso mesmo, pega-pega espelho. A brincadeira se chama consiste em um pegador sair correndo pelo espaço delimitado e pegar as outros brincantes. A partir do momento em que um jogador foi pego, este deverá ficar parado, fazer uma estátua ou um movimento ou qualquer outra ação. Para este jogador ficar livre, os demais precisam ir lá salvá-lo, fazendo o quê? Como que salva, fazendo o movimento do espelho. Se esse jogador fez esse movimento aqui, os demais também têm que repetir o mesmo movimento para poder salvar. É um jogo super, hiper, mega social, onde trabalhar a empatia, onde trabalha o respeito, onde trabalha a imitação e criatividade. Quando o pegador cansar, a gente tem que trocar esse jogador justamente para o jogo não ficar obsoleto, não ficar chato e cansativo para os demais brincantes. É uma atividade espetacular para início de pré-aquecimento de qualquer outra atividade. Façam o teste, contem comigo, contem para a gente como foi essas experiências e pratiquem essas ideias que eu vou nem aqui a colar, passa para vocês nesse projeto de Minuto Aula. Vem comigo para as próximas atividades. Até mais!